Fala galera, e pra você que não me conhece Eu sou o Rafael Oliveira, se inscreva nas minhas redes sociais Que os links estão aqui abaixo Na descrição do vídeo. Galera, eu tô sentindo Muita necessidade de montar um setup Pra mim, pra eu poder editar meus vídeos Porque tá ficando cada vez pior Tá muito desconfortável editar o um vídeo de qualquer jeito Com notebook qualquer lado da casa Então eu resolvi montar meu setup pra eu poder Editar meus vídeos. Não que meu setup Seja... Nossa, que setup Bom pra caramba. Não é isso É um setup bem meia boca, mas pelo menos eu vou ficar Confortável pra editar, eu tenho muita dor nas costas quando eu tô editando vídeo, porque afinal eu acabo passando muitas horas no meu computador editando vídeo, e eu comecei a sentir a necessidade de ter uma um setupzinha pra eu poder editar meus vídeos, e no meio dessa gravação eu tô esperando meu teclado chegar eu espero muito que chegue no meio dessa gravação porque senão eu não vou poder mostrar meu teclado pra vocês eu não aguento mais esperar pra montar meu setup e o teclado do que não chega, também não é nenhum teclado nossa que teclado é um não, mas é um teclado então eu estou indo aqui para o quarto, onde vai ficar o setup, e também eu vou usar de fundo pra gravar, tem bastante coisa aí que eu quero deixar na mesa e esta aqui é a parede do setup que tem aqui a tv e aqui essa mesa aqui atrás é onde eu vou montar o setup e vamos ver como é que vai ficar esta bela bosta porque é uma bela bosta porque aqui em cima da cama está tudo que eu quero Pô, no meu setup. Isso aqui é tudo que eu quero deixar em cima da mesa. Tudo no meu setup. Tem aqui o meu notebook, que não é lá aquelas coisas, né? Só um notebookzinho pra editar, que também nem é tão bom assim. Pra vocês terem ideia, é um e 3. Eu sofro um pouco pra editar. Aqui tá o mousepad, que eu tenho uma zoezinha muito louca. E tá tudo aqui: caixinha de som. Tem o Nintendo Wii que eu gosto muito, também quero deixar lá em cima. E tem aqui negocinho de resfriar o cooler. provavelmente também não vai ficar numa altura que eu quero. Eu peguei a caixa aqui do Nintendo Wii. Eu vou tentar deixar na altura que eu quero. E e tem o negocinho de USB, tudo, iPad, celular, o Mário, o, o fone de ouvido que eu uso pra gravar. Vou tentar deixar tudo aqui nesta mesinha. Olha só. Vocês acham que é uma parede completa? Não, eu não fiz os tijolinhos aqui embaixo porque não mostro no vídeo. <risos> e aqui também tem um gaveteiro que eu coloquei porque eu achei a mesa muito pequena. Também não cabe numa mesa maior. Então, eu peguei este gaveteirinho aqui, coloquei aqui. E aqui vai ficar uma madeira. E eu vou pôr o, o mouse, eu vou usar o mouse aí, porque ele é um pouco mais baixo que a mesa. E provavelmente a altura vai ficar melhor pro braço. Pensando, claro, no meu bem-estar, pra que eu fique bem nesta mesa, poder editar meus vídeos, pra poder ter conteúdo aí na sua casa pra você. E bora começar a montagem! Eu vou começar montando esta belezura, que nada mais é fita de LED é uma fita de LED que eu comprei. Ah, e ela muda de cor, é bem legal, eu vou colocar atrás da mesa ali para dar um efeitinho Essa belezura que tem um cheirinho de tinta E eu vou montar ele agora ali atrás para dar um tchan já logo de cara e vamos ver como fica Eu tenho que fazer um jeito que a fonte fique perto da tomada, isso vai muita matemática para minha cabeça Tem demência? Como eu tô sozinho eu vou ter que deixar a câmera parada mesmo, não tem jeito E aqui é um esquema tipo de controle remoto mesmo Você pega o controlinho que também tá aqui na caixinha e você aperta e muda de cor, tem que tá mirando aqui. E tenho que fazer um esquema pra ele ficar aqui embaixo. Pra não dar ruim de quando eu for mudar a luz, a energia. Caramba, a cola é boa. Achei que a cola era zoada. Ó. Uma hora depois. Cara, eu retiro tudo que eu falei. A cola é uma bosta. Ó, não tem uma cola nenhuma. Eu tirei isso aqui. E conforme ele tira, eu acho que ele, a cola tá toda aqui, ó. E não tem nada aqui. E provavelmente eu vou colar isso aqui com o um super bondo. Duas horas depois... Saí pra comprar um Super Bonder e agora eu tô com a cola e eu vou colar essa porra aqui e se não colar eu vou tacar lá fora. Três horas depois... Eu quis pagar mais barato no Super Bonder e me ferrei, eu paguei um real nisso aqui. E não tá nem funcionando, eu tive que abrir e tirar pra poder usar assim. Dois mil anos depois... A princípio tá bem fixo, agora a gente vai ver se funciona Eu vou ligar lá a tomada e vamos ver se funciona Esse aqui é o controlinho dela E bora testar Quero não morrer oh, oh, oh. Caraca, tá dando pra ver aí? Vamos diminuir a luz Ó, oh, já tá alguma coisa aqui E agora eu vou colocar essa madeira Que eu pintei de cinza de um lado Eu pintei ela toda de cinza pra ficar parecida com a mesa E eu vou colocar ela aqui Porque ela é meio torta aqui, eu coloquei esse negócio aqui De pocopo copo pra ela não desequilibrar Então eu vou colocar ela aqui Pronto, essa foi a parte mais trabalhosa, agora acho que não vai ter problema. Aqui é onde eu vou ficar com o com mouse, pro tamanho ficar bom da cadeira, tudo, para não ter problema no ombro e atrás. Bora começar essa montagem! Bom, galera, finalmente terminei aqui meu setup de edição de vídeo. Não quis encher muito de coisa, negócio só pra eu poder editar vídeo e jogar um pouco. Também poder usar um pouco de cenário pra eu gravar alguns vídeos. E agora, depois de zoar pra galera, não chegou o meu teclado até agora. E aí eu comecei a gravar achando que ia chegar hoje. E não chegou. É o Correio do Brasil, né? O Brasil sempre em primeiro lugar no sistema de entrega aí. O cara nem joga nessa caixa nem nada. Ele faz bem pra caramba. E bora agora mostrar meu setup. Tup de edição de vídeo aqui pra vocês Da edição, né? Porque não é aquele Nossa, que setup que ele tem, né? Fala né? galera, vou mostrar agora Pra vocês ó oh! E esse é o setup bem simplesinho. É isso, galera, o setup tá quase completo, que ainda falta o teclado. E o teclado vai aqui, nessa região aqui. Ainda não chegou? Cheguei, chegar. Galera, enquanto eu tô aqui editando o vídeo, e eu não estou mentindo, eu acabei de terminar o vídeo e já tô aqui editando. E olha o que chegou depois que eu terminei de gravar. O teclado. Eu não abri. Vamos montar aqui para completar esse setup que a gente não completou, né? É Difícil com a mão só. Então vamos lá, vamos ver junto. Já veio meio amassadinho aqui, porque o é legal, né? Ele deve ter tacado o meu teclado, ó, que legal. Deve ter jogado um altinho, um futebol aí com o meu teclado. Cada vez joga a nossa caixa nem nada. Não é um teclado muito bom, acho que eu paguei 40 reais nele, mas porque eu quero usar, tá ótimo. E eu precisava de um teclado que acendessem as teclas pra eu poder editar à noite. E enquanto a Maitê tá dormindo. Eu fico aqui editando, espero que tenha vindo o que eu pedi. Ah, veio a cor que eu pedi, moleque, é muito bonito. Olha que lindeza, ele é tudo de metal. Aqui ele é metal, ele é semi-mecânico. Ah, agora sim, teclado devidamente instalado. Olha a magia, olha a magia. Uh! Oh, agora eu consigo editar de madrugada. Agora sim, teclado devidamente instalado. Muito obrigado, galera. Se inscreva no canal. Se gostou, compartilha com seus amigos. Não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado, galera. Agora sim eu vou terminar de editar o um vídeo. Valeu! Uh!